Fala galera, eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, vim trazer aqui pra vocês uma técnica que tá dando certo pra mim e eu vim trazer pra vocês pra vocês estarem tá ganhando dinheiro extra. E é muito fácil e muito simples Eu vou mostrar na tela do meu celular como que funciona passo a passo Mas é basicamente você fazendo um jogo e ganhando É muito simples e muito fácil de você estar ganhando Vamos lá para a tela do meu celular que eu vou mostrar para vocês como que vocês se cadastram Como que vocês fazem o jogo, como que vocês ganham e como que vocês fazem o saque do dinheiro Então vamos lá para a tela do celular que eu vou mostrar passo a passo Bom, pessoal, quando você entrar no primeiro link da descrição, vai aparecer essa página aqui para você, que é para você fazer o registro na plataforma. É bem simples de você se registrar. Aqui em cima você vai colocar o número do seu telefone celular. Assim que você colocar o número, você vai clicar nesse botãozinho aqui OTP. Você clicando nele vai chegar um código de verificação no seu celular. Você coloca o código aqui. Cria uma senha, essa senha você tem que lembrar, e você vai colocar o meu código que está aparecendo aí na tela para você após isso você clica em registrar e você já está registrado na conta bom pessoal assim que você fazer o registro na plataforma você vai acessar a sua conta vai vir aqui nesse menu minhas vai vir aqui dados bancários vai clicar aqui nesse maizinho vai preencher esse formulário aqui que é os dados da sua conta bancária para você receber fazer o Pix. então você preenche tudo certinho assim que você cadastrar a sua conta bancária você vem aqui ó em carteira recarga como você pode ver eu tô com meu saldo zerado porque eu já fiz saque Eu já saquei o dinheiro que tinha na minha conta e agora eu vou fazer um depósito aqui para vocês ver como que funciona o mínimo para você depositar aqui na plataforma é 10 reais e o mínimo para você sacar para sua conta bancária é 15 reais então para você estar sacando dinheiro aqui da plataforma para sua conta bancária você tem que ter pelo menos 15 reais e para você depositar aqui na plataforma para você estar fazendo os jogos é 10 reais Eu vou fazer aqui um depósito aqui, ó, 50 reais Vou fazer aqui pelo SpeedPix, que é a, pelo Pix. Vou clicar em recarga, vou colocar o valor aqui novamente. Aqui eu vou preencher com meu CPF, meu nome, número de telefone e meu e-mail. Após você preencher tudo certinho, você clica ali em prosseguir e vai carregar para essa página aqui, pessoal. Aí você copia o código do Pix, faz o pagamento lá na sua conta bancária e no máximo 10 minutos o dinheiro já está aqui na sua conta. Vou fazer o pagamento e já volto aqui com vocês. Bom, pessoal, como vocês podem ver, o valor já está aqui na minha conta, R$50. E agora a gente vai fazer as jogadas. Vou explicar para vocês como que funciona. Lembrando, pessoal, que você... Entrando no segundo link da descrição é o grupo do Telegram e o suporte está mandando os sinais todos os dias às 2 horas da tarde, às 6, às 8 e às 10 horas da noite. Então entra no grupo do Telegram. Fica bem ligado lá com os sinais que eles estão mandando para vocês, para vocês estar ganhando Pega os sinais que eles estão mandando para vocês, esses horário e façam as suas jogadas, beleza? E no terceiro link é o grupo também do WhatsApp, é o suporte do WhatsApp Entra também no grupo que eles mandam sinais por lá também Então fica ligado no grupo do Telegram e do WhatsApp, beleza pessoal? Após você ter feito a recarga aqui na plataforma, você vai clicar nesse menu aqui, ó Win Onde tem essa tacinha aqui embaixo, você clica aqui e esse é o jogo que a gente vamos fazer. Esse jogo é basicamente bem simples de você jogar. Você tem que escolher uma dessas cores, a verde, a violeta ou a vermelha. Dentro desse tempo aqui, ó, que está 47 minutos. Ele fica 2 minutos e 30. Desse tempo você tem que fazer a sua jogada. Na hora que chegar aqui no 30, você vai ver que não vai ter como mais fazer a jogada, vai ficar tudo cinza. Quer ver? Como você viu, agora chegou nos 30 segundos, não dá pra fazer a jogada mais. Então, você tem que fazer a jogada antes dos 30 segundos, beleza? Então, você tem que pegar os sinais que o grupo do Telegram e do WhatsApp está mandando lá pra vocês e fazer a jogada aqui para vocês estar ganhando. Bom, pessoal, como vocês viram aí no sinal, eles mandou que é na cor verde. Então, vamos colocar aqui cor verde. Vamos colocar aqui cinco reais. Vamos confirmar, ó, foi R$6,00, vai aparecer essa mensagem. Seu contrato foi concluído com sucesso. Vocês viram que eles mandaram o sinal lá, o número é esse daqui, ó, final 6241, na cor verde. Então, vamos aguardar aqui agora os segundos finais pra gente ver a previsão. Vocês viram que na hora que chegou no 30 ali, não tem como mais fazer a aposta. Então tem que ser antes dos 30 segundos. Ficar ligado lá no grupo do Telegram e no WhatsApp que eles estão mandando sinais todos os dias, beleza, pessoal? Segundos finais, vamos ver. Boa, pessoal. Como vocês podem ver ali, ó. Final 62-41. Número 9. Cor verde. Vocês podem ver que eu estava com 50 reais, foi para 55 reais e 76 centavos. Vamos fazer mais uma jogada aqui para vocês verem como que funciona. Vocês viram, né? Fiz uma aposta de 6 reais e ganhei 5 reais e 76 centavos. Essa aposta eu fiz com o sinal que eles me mandou, pessoal. Bom, pessoal, lá no grupo do Telegram eles acabou de mandar mais um sinal aqui para mim. É... O final aqui da jogada é 6243 na cor vermelha. Então vamos clicar aqui no vermelho. Vamos fazer aqui uma aposta de 10 reais. Vamos confirmar a contratação. Seu contrato foi concluído com sucesso. Ok, vamos aguardar. E vamos ver se o sinal foi exato. Bom, pessoal, contagem regressiva aqui, ó. Falta 7 segundos. Vamos aguardar. Boa galera, ó, final 6243 na cor vermelha. Então galera, tem que ficar muito ligado lá no grupo do Telegram e do WhatsApp, que eles estão mandando os sinais. E cara, é muito fácil de estar tá acertando com os sinais que eles estão mandando. A chance de erro é mínima lá pessoal, então fica ligado no grupo Telegram do WhatsApp, pega os sinais que eles estão mandando para vocês... E, cara, faça suas apostas. Agora, como que funciona para você sacar o seu dinheiro? Acho que todo mundo está interessado nisso, né? Na hora que ganha, quer sacar o dinheiro. Então, vamos lá em Minhas Contas. Aqui, ó, Minhas. Vamos aqui, Carteira, Retirada. Como que funciona para você fazer a sua retirada? Você vai colocar aqui, ó, o valor que você quer retirar aqui em cima. Você vai colocar ali o valor que você quer retirar ali em cima. Vai fazer aqui, ó, Speed Picks, Pagamento. Vai selecionar os dados da sua conta. A minha é a conta que você já cadastrou. Você vai colocar ali. Selecionar o banco. Como o meu banco é no banco, eu coloco aqui no banco. Coloco a senha que eu criei no aplicativo. aperto em retirada. Em 10 minutos a 60 minutos no máximo, o dinheiro já está na sua conta. É bem fácil, bem simples estar ganhando, galera. Então, clica no primeiro link da descrição. Faça o seu cadastro na Easy, use o meu código e faça as suas jogadas. Entra também no grupo do Telegram e do WhatsApp, que eles estão mandando os sinais. Vocês viram como que é fácil de estar ganhando. É muito simples, então corre lá, já entra nos grupos e começa a fazer a sua jogada e o seu saque. Agora eu vou mostrar aqui para vocês um saque que eu fiz aqui na, essa semana na Calleriz. Pessoal, ó, vocês podem ver aqui, ó retirada de R$100,90 que eu fiz essa semana, ó. como vocês podem ver, eu fiz uma retirada de R$ 1.600 aqui na Collier Ruiz, cara, eles estão pagando certinho, pessoal, então já corre aí na, no primeiro link da descrição, já faça o seu cadastro, que, cara, vocês vão ganhar também, pessoal. Fique ligado no grupo do Telegram, do WhatsApp, os sinais que estão mandando para vocês, e só alegria, pessoal, corre aí, já comece a ganhar dinheiro também, tamo junto!